Olá tudo bem eu sou William Silva hoje trazendo a música santo para sempre do Gabriel Guedes tá esse tutorial aqui ele foi patrocinado pelo Marconi lá de Matozinhos, Minas Gerais ele disse que é pertinho de BH então esse, esse tutorial aqui ele é patrocinado pelo Marconi ok é, e acredito que vai ajudar muita gente aí se você quiser saber como patrocinar um tutorial me chama no WhatsApp aí, ok? DDD 11957878951 Fala comigo lá no WhatsApp lá E aí eu te explico, ok? Bom, gente, essa música aqui ela está em dó sustenido, tá? É, aparece um acorde aqui meio controverso, mas a gente vai fingir que tem nada errado e vamos seguir em frente, beleza? Deixa seu like, ok? E se você quiser se tornar meu aluno, o link está na descrição, assim como a cifra desse vídeo. Vamos lá? Então a introdução vai ficar aqui, ó. Vamos pegar essa parte, tá? Ó. Fazendo assim, ó, para ficar fácil de vocês verem, tá? Ó eu posso fazer assim, fazer aqui, ó, cá no Fá sustenido, viu, ó, de novo, ó, cá no Fá, vou fazer, ó, ok, então, de novo, devagar, a gente partir para a segunda parte da introdução Ok Agora vai é fazer, ó Aqui, ó. Ok, vai fazer, ó. Caiu no Lá sustenido menor, cai no Sol sustenido, e aí começa a música, tá? Vai ser Dó sustenido, as muitas gerações, tá? É, Fá sustenido com Dó sustenido, rendidas. Em louvor Dó sustenido de novo ó. As muitas gerações Pegou o tempo As muitas gerações Rendidas em louvor Ok Lá sustenido menor Cantando Ao cordeiro Sol sustenido Uma canção Fá sustenido Dó sustenido de novo, né? Os que em ti se foram e os que hão de crer, tá? Eu vou já tocar, ó. É, Os que em ti se foram e os que hão de crer nesse tempo, tá? Lá sustenido menor, cantando ao cordeiro uma canção. Beleza? Só isso, tá? Então, ó. Agora segura o Fá sustenido, tá? Ó, teu nome é mais alto, teu nome é isso aqui, então. Ó. Beleza? Então é Fá sustenido, teu nome é mais alto, Lá sustenido menor, Sol sustenido, teu nome é mais alto, Lá sustenido menor, teu nome é sobre todos. Beleza? Fá sustenido. De novo, ó. Fá sustenido. Tarará, lá sustenido menor. Fá sustenido. Tarará, lá sustenido menor. Tarará, Fá sustenido menor. Segura. Os tronos. Fá sustenido. Fá sustenido, né? Não sei de onde eu tirei Fá sustenido menor. Fá sustenido. Lá sustenido menor. Sol. Tará, lá sustenido menor e Ré sustenido menor até aqui beleza então ficou ó, teu nome é mais alto teu nome é maior teu nome é sobre todos nesse tempo ó, teu, é, os tronos e domínios governos e poderes teu nome é Sobre todos, até aqui, beleza? Música até tranquila, tá? Tira na tonalidade, que algumas pessoas vão ter dificuldade, mas é suave. Agora vai vir a outra parte. Os anjos clamam, vai ser Fá sustenido, tá? E os anjos clamam. Sa Paranauê aqui que eu vou passar para vocês, ó, e os anjos clamam, Fá sustenido, aí você vai tocar o Fá sustenido de novo, ó, Fá sustenido, Lá sustenido menor, Sol, do Santo, ó, Beleza, toda a criação, Dó sustenido com Fá, Santo, Lá sustenido menor, exaltado és Ré sustenido menor, de novo, ó. Ré sustenido menor, Lá sustenido menor, Sostenido, Santo pra sempre. E aí você vai fazer, ó. Beleza, ele faz. Santo pra sempre. Até aqui. Daqui, vai ser a mesma sequência lá do começo, só que com a letra diferente, tá? Vamos dar uma olhada? Vai entrar aqui, ó. Quem foi perdoado... Tararara, tarara. Redimido foi, né? Cante ao Cordeiro uma canção. Mesma sequência lá do começo, tá? Aquele que é livre leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Aí só tem essa parte que muda. Cantaremos para sempre. Amém. Cantaremos para sempre. Amém. Vai ser lá sustenido menor. Sol. E Fá sustenido. Beleza? Daqui já emenda. Né? E os anjos clamam. Santo. Toda a criação. Vamos seguir. Santo. Exaltado é Santo, Santo para sempre. É, cadê o teu povo? Canta, Santo. Mudou aqui a letra, mas a sequência é a mesma, tá vendo? É, assim é, o Rei dos Reis, Santo sempre serás santo santo para sempre beleza deixa eu olhar a letra gente eu acho que é só isso aqui a música tá ah, tem uma parte aqui ó do teu nome que ele vai repetir duas vezes aí depois que fez esse santo para sempre aqui vai fazer teu nome é mais alto teu nome é maior Teu nome É sobre todos Os tronos E domínios Governos E poderes Teu nome É sobre todos Aqui lá em cima a gente acabava no Ré sustenido menor Aqui a gente vai acabar em Fá sustenido de novo tá? Então vai fazer é, Teu nome é sobre todos Por quê? Porque vai voltar ó. Teu nome de novo mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Aí de novo faz sustenido. Os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Aí acaba aqui no resto é menor. Aí volta e os anjos clamam. Santo Santo para sempre Beleza, o teu povo Canta, beleza. santo Sim, é o rei dos reis. Santo Tu sempre serás Santo Santo para sempre é tranquila a música, tá? Eu vou passar só mais um detalhe aqui que eu ouvi para vocês nessa parte aqui do... É, e os anjos clamam santo. E os anjos clamam santo. Ok, ó. De novo. Ó, os anjos clamam santo. Tá? Toda criação. Exaltado é ó, santo, é Santo, Santo para sempre de novo e os anjos do. da criação Santo Exaltado é Pode ser aqui, lá embaixo, tanto faz Santo Santo Pra sempre aí Seguindo, tá? Que é a outra parte agora do teu povo, né? O teu povo canto. É a mesma coisa, tá vendo? Sim, ao é rei dos reis, Santo, tu sempre serás, Aqui tem que fazer o outro lá, né? Tu sempre serás, Mas consegue pegar assim, tá bom? Beleza. Bom, esse foi o nosso tutorial aqui da música Santo para Sempre. Tá do Gabriel Guedes. Esse aqui, como eu já falei no início, foi um tutorial patrocinado, ok? Pelo Marconi. E se você quiser patrocinar o tutorial, me chama no WhatsApp pelo número que eu passei no começo do vídeo. Também se você quiser ser meu aluno, não esqueça aí de conferir os links na descrição do vídeo. E a gente se fala no nosso próximo vídeo aqui no canal, tá bom? Um abraço para vocês, Deus abençoe e até a próxima. Tchau!